Boa tarde. O jornalismo da Record TV segue de plantão com a cobertura do desastre de Brumadinho. As buscas recomeçaram à tarde. Você vai ver agora o momento em que os helicópteros decolaram. As buscas se concentram numa área onde existe a possibilidade de que estejam 10 corpos. Mas, por enquanto, essa informação ainda não foi confirmada. O número oficial de mortos segue em 37. Só foi re possível retomar esses trabalhos depois que o volume de água na barragem 6 diminuiu. É aquela barragem que, na madrugada, apresentou riscos de rompimento. O nível de alerta baixou de 2, que exige a evacuação das casas, para o nível 1 um agora, que significa que que todos devem estar de alerta, de prontidão. As pessoas que chegaram a sair de casa já puderam voltar. Os bombeiros não têm uma previsão de quando terminam os trabalhos. Existe ainda a possibilidade de resgatar pessoas com vidas, até que seja encontrado o último corpo. O corpo de bombeiros ele atua com a possibilidade de encontrar pessoas vivas. Novas informações a qualquer momento e a cobertura completa logo mais no Domingo Espetacular. Até já.